O Brasil vivia um momento difícil. Ribeirão também. Lula e Palocci arrumaram a casa lá. Magione arrumou a casa aqui. Já pensou quanta coisa os três vão poder fazer agora para o Ribeirão? A gente nunca teve uma chance como essa. Não podemos desperdiçar o que conquistamos. Não podemos deixar de avançar mais. Magione, Palocci e Lula a maior parceria da história de Ribeirão.